Com vocês. Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser mostrando o meu patins Então, solta a vinheta Então, gente, vamos começar Ele vem aqui nessa bolsinha, ó ela, ela tem isso daqui pra você carregar no seu pescoço Aí você bota a mão assim e carrega Ó, tá vendo? Aí fica bem chique você carregando um patinho assim Né? Agora vamos mostrar ele Aí continuando aqui, olha a gente Vamos abrir a bolsa, né? Aqui. E eu tô muito, tipo assim muito feliz que eu consegui meu patins. Gente, porque eu tenho até a árvore dos sonhos. Então, gente, eu tenho a árvore dos sonhos. E aí eu escrevi lá na minha árvore dos sonhos que eu queria um patins. Aí, logo na semana seguinte ou no dia seguinte, eu já recebi a notícia, a minha, é, eu já consegui o dinheiro pra comprar o meu patins. E quando eu vi assim, olha, meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz. Eu saí da loja quando eu comprei, eu fui na loja, aí acabei comprando um patins. Tem um patins vai estar passando aí na tela pra vocês verem. Não tá pequeno. Tá pequeno. tá pequeno? tá pequeno. Aí eu comprei um patins. Só que ele não, cou não coube em mim. Aí a gente experimentou. Aí ele não coube no shopping. Então vamos começar. Aqui, Cadê, ó? Primeiro de tudo, tem essa chavinha aqui. Que é pra regular, ó. Aqui, ó. Eu vou dar zoom aí pra vocês verem. É uma chavinha que é pra regular o tamanho do patins. Eu ainda não usei ela, mas é pra regular, né? Pra se estiver pequeno demais, se estiver grande demais, a gente usa ela. Aí tem. Eu ainda não comprei os equipamentos de proteção, porque eu só tô andando na, na minha sala, no meu quarto. É, aí porque eu ainda não andei na rua mesmo. Então eu tô usando esses. Só essa luvinha aqui. Que é da minha mãe e do meu pai de fazer academia. Aí eu uso essas linhas aqui, ó. Mesmo. Entendeu? Que é só pra dar uma protegida na mão. Aí depois tem mais o que? Vamos Tem o patins, ó, gente. aqui. E ele não é um patins. Não, ele é um patins, ele é, mas na verdade ele é um tênis de patins entendeu, gente? Não é patins, não As meias eram pra estar aqui dentro, porque eu deixava aqui dentro, mas é, eu guardei Aí, o tênis de patins, como vocês podem ver, é um tênis mesmo, ó, gente Um tênis Aqui tem o cadarço, olha Pra vocês verem bem Aqui, olha, a gente, cadarço, tudo Aqui... Isso daqui, de vermelho, é pra gente colocar aqui, ó, gente E dar uma fechadinha assim, ó Quando a gente for usar, a gente fecha aqui assim, ó Viu? Aí a gente fechou, entendeu? Aí tem isso daqui, ó, gente Que é pra gente poder... Pra poder colocar assim, ó, gente esse daqui tem alguns tênis em alguns não tem não, mas em alguns tem Aí você coloca aqui, ó Nesse lugarzinho aqui Aí vai e aperta Até o quanto você quiser Aí vai Vou mostrar pra vocês E fecha aqui Calma aí, eu tô tirando o cadastro Que o cadastro fica agarrando nisso daqui Ó Aí fecha aqui Fechou tudo, já tá fechado, só falta amarrar o cadastro, gente Só que o cadastro é o primeiro de tudo É antes de você fechar isso daqui, ó É antes de você fechar isso daqui E antes de você fechar isso daqui Ou você pode amarrar o cadastro depois de fechar isso daqui Que também pode, né? Aí você vem aqui amarra tudo Aí quando você amassa, você fecha Entendeu, gente? Aí pra você tirar isso daqui, eu só vou apertar aqui, ó Viu? E pronto, saiu Aí aqui tem A língua do sapato Eu acho que é isso o nome, a minha mãe Fala assim, língua Que susto, gente Pisca, pisca, ficou assim, piscando Aí eu pensei que a luz tava falhando Gente, que susto Eu ia ficar com tanta raiva se falhasse a... Ai, ah, gente, tão bom produto Gente, aí aqui tem a língua do coisa Aqui é a rodinha do tênis de rodinha, né, óbvio Ela é preta Ai, ah, gente, esqueci de falar pra você, é meio óbvio, né Mas eu sempre falo, é quando tô mostrando uma coisa o... Ele é vermelho e branco, o patins E aqui são as rodas, ó, gente elas são bem bonitas e aqui eu tô passando a mão assim que eu ainda não usei ele na rua, só na praça, numa, numa praça não, só numa uma ruazinha assim pequenininha bem pequenininha mesmo, então não dá pra sujar ainda, entendeu, gente? Aí então, aqui, olha, aqui ela é, é preta assim, olha, com branco e... tinha outro lá. Ele era verde, tinha verde, tinha de várias cores. Tinha preto com branco também Mas eu quis ver que eu, foi o que eu achei mais bonito E aqui, gente, ele tem freio O outro, o outro aqui que tá aqui dentro ó, Vocês podem perceber que ele não tem freio Aqui, ó, tá vendo a rodinha? rodinha não tem freio Deixa eu mostrar pra vocês o que, que é o freio É isso daqui, ó, gente Esse negócio aqui a gente está andando, aí faz assim, ó, vira só um pouquinho, se precisa fazer assim, não, porque senão a gente cai, né? Aí a gente está andando, aí faz assim. Eu comprei os equipamentos de segurança ainda, porque tem uns equipamentos de segurança que são 80 reais, então é muito caro. Vocês querem ver eu andando um pouquinho? Eu vou mostrar pra vocês eu andando, vou mostrar pra vocês eu andando lá na sala. Então gente, como vocês viram aí, eu já andei e vocês estão vendo, estão reparando que eu tô mais alta, gente. É porque ó, tô com ele aqui no pé, ó, gente. Aí eu fico muito mais alta com ele. Você viu, vocês viram que eu tô precisando treinar mais porque eu comprei ele faz muito tempo, faz pouco tempo. Então eu vou um dia eu vou filmar na praça ou em outro lugar. Quando eu tiver mais coisa, eu vou postar no Instagram para vocês verem. E aí vocês vão verem e vão ver. Eu passando um mico na rua. Inscrevam no canal, deixe seu like, Ativem as notificações do vídeo. Me sigam nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo Gente, a gente já tá chegando a 40 inscritos Então vamos se inscrevendo aí pra gente chegar a 40 E depois chegar a 50, 60, 70, 80, 90 E chegar a muitos inscritos Que é o meu sonho ser youtuber, né? Ser famoso no YouTube Então vamos me ajudar a realizar esse sonho, né gente? Então se vocês me ajudam realizando esse sonho se inscrevendo no meu canal Então se inscreve aí e você vai ajudar aqui a Lulu a realizar o sonho dela. Então, um beijo e tchau. Oh, vou dar tchau aí pra vocês. Aí. Tchau. Tchau.